Ah, tirou um cochilo ali! mesmo! Beleza! Jane Pine, London. O que que acontece? Caminho de volta. Vamos lá. Direto à missão, cavernitas. Tá, Ó, oh. oh, já dá pra colocar o Magic Kids aqui, hein? Ó, oh. só por motivos de segurança. Sim. Estamos preparados agora pra voltar agora. Tem que só pular aqui. Não. Oh. Peraí, temos que voltar. Simplesmente jumpa aqui. Ó. Oh. Ah, merda. Tá olhando mal aquele, hein? Ó, ó, ó, ó. Pera, pera, pera. Vamos matar os ritmos. Não! É. Jantou, hein? O tá vivo! Jantou! me dá isso. Ah! O que Faga estamos luz. fazendo aqui? É é Quem se importa pera. com aquele velho? Eu um Quando mais cedo encontrarmos eles, mais cedo saímos aqui. Confere se essa área tá limpa. Eu vou por aqui. Oh, Holy crap! É, agora ferrou, tio. Ixi! Será que eles chão do mal? Ó, oh, você acha que não? É. Ó, o caneco direto aqui, tio. Ó, oh, ó. Oh. Já peguei. Ainda não revistaste certo o outro. Calma, primeiro tem que eliminar um Loki. Oh my god. Esse elas é bem? <risos> Ação? É, eu mulher, estou eu tava... na janta. Vocês estão com o garfo e faca na mão, matou o um cara ali? Ó. Tá aqui, tá aqui. É profissional, ó. Rasgou o Google, -go. Tranquilo. Okay, munição, munição, um, um munição. Calma, fique calma, tranquila, cabernetas. Beleza. Eu não tenho munição nenhuma. Ó, Pô. tem um buraco aqui, tio. Pra dentro, marca de sangue, rastros. É. Shit, ah, pra onde? Oh crap. Oh. Crap, oh tá rolando um oh cara crap. aqui com sintomas, hein? Ó, oh, tem até, até dorzinho Mesmo que eu não estivesse infectado, ela disse que não ia, mas eu podia ver em seus olhos. Por que então ela ia sacar a arma? Por que diabos ela ia sacar a arma? Eu só estava falando com ela. Se ela não estava mentindo, eu não teria que acertar. Ela teria atirado em mim, tenho certeza disso ser vivo por todo esse tempo, Elis? Não importa. Eu atirei nela, fugi, lutei e fugi daquelas coisas e no processo as suturas no meu braço se abriram. Estou sangrando até a morte. Não posso costurar de novo. Não com o braço só. Não consigo dar um nó, Regan. Que frio. Acho que vou descansar. A gente veio todos isso aqui só para pegar esse áudio Bento. Aham. Uhum. Cuidado. Ah, apaga a luz aqui. Pera, aqui já é outro lugar, né? E yeah. ah, Vamos se ferrar. Be careful. Oh, tem loca aqui, hein? E yeah, tem cuidado. Só usar o arco flash? Não. O arco flash não faz barulho. Peraí, é franja, barulho, barulho. Pera, não está ouvindo. Pera aí. O turu é que os caras estão tá olhando. Tem lá mais ah, gente, ó. peraí. aí. Deixa eles tratarem da cena. Sim, mas tem que ter como buscar. Carro. Oh, sabe o que tu pode fazer? Ah, tá manda um tijolo. <risos> é, isso ganha. É, para o pé dos Loki. Para o pé dos Locks. Não, não é um é, tijolo. Não. Para onde os outros gajos Sim, estão? Eles estão para lá, então. Para. Ou será que isso é um vidro, cara? Oh, daí, manda, manda, manda, manda, cara. Não, não, não, eles não, não, eles não, não manda, chorou. manda eles. Calma, eles Presta vão ver que o bicho vai pegar eles. Merda. Vamos pulsar eles. Não, é uma seta, é o Jul. Ah, vai pegar os Loki. <risos> Olha aí, cavernitas. É janta, oh, é isso? Ou será que eram Vou aproveitar. Beleza, já é o suficiente. Pera, pera, tu tenho é os dois mortos. É, mas os bichinhos ficam vivos. Oh yeah. Vai. Calma. Fuck! Tá? Ah. É? Beleza. Tá, vê o que, que tens pra fazer. Tu não visto estás... oh, oh, aqui. Fuck. Fica a tá capacete! Ok. Vai. Vai tens quantas flechas mesmo? Acho que é a última, é. Vai! o oh, jogo! vamos pegar a flecha desse aqui. Ó, ó, ó. Munição. É tudo nosso. Oh, ó, meu quebrou a flecha. Quebrou a flecha. Temos 13 oh, tiros shit. na arma. Então já tázinho embaixo. Eu tô aqui embaixo, eu pus de ponta, caverninha. Ó, oh, pega os itens. Ó, oh, ó, oh, ó. Tá rolando paradinha aqui. Ó. Oh. oh shit! Calma, caverninha. Calma. Shit, shit. Não, não, não, não, não. Não te mostro. Vai, Som! Som! Manda um... Manda um Tijolson Quebrar a garrafa não vai dela pra ficar esperto um Holy oh, crap Estás no próximo mano. Manda uma senha Calma! Oh, agora eu fiz vários barulho que A Loki já foi, a Loki já foi Cora! Vamos pôr pro outro lado lá? Tem que sair fora, deixa o Loki dentro, eu aprecio que tem daqui. aqui Pegamos uma. uma flechinha aqui, vá para no bolso. Então, todos. É, tá tranquilo, Cabanitas. Fique calma, Cabanitas é toda apavorada de. Oh, meu Deus! Beleza. Deixa o Loki lá dentro. Ó. Que isso? Altos munição. itens. Não, não é munição, é. Pentorinos. Ó, ó. Eu preciso dar um a volta. Preciso dar volta. Como assim? Peraí que a gente vai ver agora. Peraí. Peraí, o Loki tá na captura ainda. Vou pegar esse Loki por trás, aí já acaba essa balada. Não, sempre em frente vai, sempre em frente. É, preciso dar volta. Por onde que a gente vai? Ah, por cima ali. Sobe. Boa. Beleza, vamos ver se dá okay. pra construir já uns artefatos bentos. Dois medkits, tá de boa, tá tranquilo. Beleza. Flipa no chão. Ok. Tem uns de Ó, tem Loki, já escutou se marcar, hein, Cabernet. Tem Loki, respirações. Arco e flecha, é bom que ele não faz barulho. Aí é em cima. Chocolates e cereais. Vai é em frente. Ali é a garrafa. Mais garrafa. É, é bom tomar garrafa. Tranquilo. Tranquilo. Agora é aqui tipo, ó, ó. Achei. Só no sensor oh. Spider. Tem altos locks. Ok, então vá. vá ah. Não vai calar. O peraí. que foi isso? Estão... Hey, Mais... Que? O que? O que? Ok, ok. Uh... Garrafa, garrafa. Sai daí. Estás muito disposto. Sai daí, caralho. Calma, calma cabelinho. Vai tá para, para ali, mano. É isso aí. Eles estão aqui. Talvez já estejam mortos. Ó, os locks vêm aqui. Eu taca a então, garrafa. garrafa. Certo. É. é, tem que ficar aqui. Shit, já tá ali em um. É melhor mandar logo. Cuidado, infectados! O que diabo foi isso? É, o que diabo foi isso? Oh. <risos> Matamos <mais> os <azotes>. outros. Pega aí, pega aí. Pira aí. Vira. Vira cá. Isso, Deixa o teu comer. Não quero fazer. Será que ele garrafa, Não morreu, será que ele viu? Tem um lock aqui, tem um lock aqui. Fica quieto, fica quieto. Oh shit! Fogo! Ataca, ataca! Eu ei! Eu ei! Zombie, baixa! Ó, ó, ó. deixa os caras se mataram. Não! Flipa, flipa. É dentro do zóio, aí cai. O cara não cai não. O oh, outro tá mancando, tá vindo. Ó, oh, ó. Oh, a, tá, vi, ah, a gente dá a volta. A gente dá volta e pega o lock por trás. Ó, oh. oh, o lock é esperto e oh. que é bonito, você viu? Ha. Tiazinha vai sair fora, beleza. Vamos revistar os locks que eles têm munição. <risos> né? É, cara, você essa ficando esperta. Oh, ó, ó, foi atrás do outro. Cuidado, já Esse cara não tem nada. Que é Flash altas flechas aqui, duas. Sim, tá disposto. Aí, é tá cara, deixa, deixa ele se matar ali, cara galera. Tem os, os, um local aqui altamente propício para ah, Meu Deus. Ó. Flipa no bolso. Tá luz. Peraí. Ó, ó, ó, ó. Tijolinho. Liquidinho. Peraí. Lanterna. Pera. Calma, você mudou pra, agora, agora acabou a bateria. Ó. Não, não, não. É que eu vi oh, Olha pra cima. Peraí, peraí. Aí. Pra cima, Cavernitas, não, não tem como Fério? sair não. não. Aqui é só item, Cavernitas, fique calma. A gente tem que ir lá pra onde que os caras tava tretando. Apaga a luz, apaga a luz. Ó, cuidado. Tem um lock, só sobrou um, só. Okay, Ele já entrou cara. Aqui, com toda a certeza, vai ter os itens Bento, hein? Ó, tijolinho. Beleza, Sim. eu acho que dá pra passar sem tretar com aquele lock aí, hein? Tu ainda te lembras de onde que tu deixaste o, o, o homem? Qual homem? É? Tu has que curar. Ele é automático, é só sair fora agora, ah, Cavernitas. Okay. É, fica tranquilo. Ó, ó, já comeu uma paradinha. Tem que cuidar, vai. Vou ter que subir salta. aqui. Com certeza tem uns itens ali no meio, é bom já. É. Ó, tinha mais parada ali atrás do balcão, hein, Cavernitas. É suficiente, ó. É aqui que o homem não? Pera é, aí, aqui a gente volta no começo do game. Né? A gente deu toda a volta, bem, tá? E é mais ou menos isso. A gente já tem a maletinha do amor. Só que, por onde que ela veio? Pra cá, né? Ah. Uh... Ah! Munição beta tá aqui em Cavernitas. Oh, meu Deus do céu! Caramba! Ó, oh, mais! Faca, a quando. Ih, já viu, já achou Pô, a cavaninha foi seca, hein Ah, uh, faz aquela visão, visão Eu Já viu, olha lá Tem dois aqui do outro lado Poxa, oh, não tem... não tem lock Aaaaaaah! Some, some, some, some, some Calma, o cara atira, tio, de... calma A ah. esconde tem aí, atrás, fica ah, tá aí, atrás Ih, sim, fica aí Beleza, vamos vasculhar o local aqui É um por vez, Cavernitas, fique calma Ó Um Loki vai vir Beleza, um, um tá aqui, ele vem sozinho Merda, merda! Beleza, o outro vem pela direita Ó, já dá pra flipar aí por trás Não percebes que a morte de um chama o outro Não, se o cara não me vê Ó, ó, agora viu Não, ele, acho que ele viu Vamos ver Aqui, hein? Ele tá aqui dentro? Peraí, onde é que tá aquele loco ali? Eu tava queixado ali. Sim, mas ele, ele tá aqui perto ou tá longe? Não vi. Oh, oh louco! Ele tava ali. Ó, já enrola o rim enrola o rim. Beleza, aí a gente enche a vida inteira, a gente tem só pra picar os locks. Fica calma. Ah, até malê, meu. Ó, agacha. Beleza, um zóia menos. merda. Ó, ó, outro Loki vai vir aqui tranquilo ele vai ter que vir aqui Sim. <risos> Dá uma fechada bem, bem no bacuril dele Ó, ó, ó, só a franja, cavernitas Pegou, hein? Beleza, tem um ali. Vamos pegar munição dos Locks. O Lok não deixou munição ainda. Flechinha. Beleza. Eu vou te já matar. deitou, ah! Já deita. Aí, já cai. Entendeu, cumpadinho? Cabernetra, três já foi. Você tá calma? Uhum. O não está calma. Não, Nadinha. Agora só tem mais um lock lá embaixo Dois locks só já era Vamos com a flecha Ó Tem mais três em jogo Vamos na moral Ó Essa parte aqui é altamente estreita, cabernetas. A gente vai ter que matar o cara de cima primeiro. Ó. Oh. Acho que não tem como chegar perto do Loki porque ele vai virar. O que eu disse? Joga na franja dele. Já era, franjou. Os <risos> Loki escutou? Será? E é agora ou nunca? Nós pegamos altas flechas. Agora a gente vai descer lá. Antes de descer, vou só dar uma olhada aqui, vai ter um chocolatinho pra gente a barra, venda da L. Oh, os tão na certo, ó, é os caras estão abrindo a parada. Como é que? Pegou o cara? Ô, oh, louco, pegaram o Joe Joe. Ó, oh, meu Deus, peguei rápido além de tudo. Pera aí, onde é que a gente tá agora? Ó, oh, a gente tem que ir lá rapidão, Pega as flechas. Tranquilo. Vamos ver onde é que esses lock tá. Peraí, peraí, peraí. É agora ou nunca? Ó. Oh. Pega só, falta mais um óculos. Zóio, tipo. Oh, peraí, pegou o zóio, jogo. Oh, oh, oh. Vai morrer. Ele que vai te morrer! Tem mais, hein? Você quer o último? Pera aí, Tem um Loki aqui. Ai, errei o último tiro. Chega na Flacation. Toma, seu Loki. Toma no seu ring, Beleza. Pegamos seis tiros do Loki. Mais arco e flecha. Acho que deu certo, hein? Beleza. É. Altas armas aqui. Certo, Joe. Vou... De... Oh, e aí? Ah, agora, mais, ah, tá. E ela tá o sem chest. saída. Acabem com ela! E agora ferrou um de vez. Merda. Certo. Quer fazer isso? Vamos e. lá. Ah, tá. Pega esse solo por trás. Pica aí. Vamos, ó, oh, ó, oh, tem um lock aqui Boa Vai Ó, oh, um já cara? foi não Tem mais outra aqui Vai, vai, vai tem outro, tem outro ali, ó Tem outro aqui, ó Outro vindo de cima e tem outro aqui atrás. Ó, a gente dá voltinha ali, vou pegar o lock dentro do berço dele. Ó, ó, <risos> oh, ele que me pegou! Ó, meu Deus! Beleza, <risos> tô bem. Eu vou encher a vida aqui. Aproveita e enche a vidinha no talo. Visão Acho bem. que só falta mais um lock. Só falta mais um Loki. Visão. Tem um lock atrás. Ó, tem um Loki aqui dentro. Que um peraí, peraí. E aí, acabou as armas? O jogo? Não, não tem munição não? Tá dando um padinho aqui Vai tá pra trás Tem que fazer umas bombas dentro algum bagulho. Rápido ah, tem que tacar Já atrás tem escadas aí? Não é cara de onde eu vim atrás, atrás tá. É onde eu vim oh. Olha ali, tiozão. Um Olha um o. Olha. que, é que Peraí, vai pegar o cara ali, vai jantar ele. Não, é tudo do mal, acho que jantaram ele. Sim. eu sei sim. O Slok vai subir a gente chega no pro Joe e já passou. Ó. Ó. Melhor é só entrar aqui, não é, Não. Gente, Você tá rolando um comitê olímpico ali de treta, Acho que é só esperar. Será? Não pode abrir já essa porta? Não, não, não, não. Tem que livrar a área, eu acho. Tem que matar tudo. Tá, vai pra boca do lobo. Beleza, vamos ver se a gente acha pelo menos munição no corpo dos lobbies. Tem nada. Ó, quatro flechas, Cavernitas. Ah, oh, meu Deus. O Caverninha precisava pra vencer a guerra. Ó, mais quatro. <risos> ah. Tá, mesmo assim, não dá pra abrir porta. Vai, ah, é só as Tem lock perto Vamos franjar isso aqui? Tirei tudo! Pô, mas <risos> o caverninho acabou com todas as flechas tipo. Meu Deus Ó, tá batindo o lock Ele é certo e tem um recuperar o monstro aqui, Jogo Oh meu deus, achei que 4 era suficiente pra zerar o jogo Vai jogar ali, só 6 palmas 6 palmas Beleza Oh, oh, oh tem Moken expirando Vai Vai A bundinha, ah, a bundinha não aguenta Ai, cai Vai, eu estou de frente Beleza Ah Agora já foi tudo em jogo. Não. É isso. Não. Sim. Se alguém claro. estiver vivo, nem pense em me surpreender. Claro. Vai acabar okay. como seus amigos, tá ouvindo? Ah. Tá. Isso. Yes. Tem como agora? É. O melhor você estar tá vivo, João. Eu. eu acho que ele tá aqui do lado. tá lá. É bonito, assim. o é a porta? Por aqui, é. última parte da balada, hein? As mochilas. as mochilas? Merda. Oh, fecha o negocinho, mãozinha. Okay. Vai, vai, vai Júlio. Rápido. Agora eu segurou para teu pelo passado. não. Ô, tia, você não vem, não? Rápido. Ah, tem que achar alguma paradinha. Aqui, aqui, aqui, ó. Uma paradinha de choque ali. Ah, mal acordado. Beleza, vamos pegar a parada aqui? Shit! <risos> ficou se namorando. Flipa! Ai. Ai. Vamos! Tranquilão. Ih! Nossa, a vida é ninja, hein? Tá virando um loco, tá virando um loco. Ellie, você tá bem? É bem atrás de você, você entrou correndo. os caras tá na cola, gente. Tá, Ai, ele quer pegar. Beijou. No, nossa, ele quer beijar? Ah, meu Deus. Isso, já você deitou, pode? deitou. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai ela. Aí janta Vai, vai, essa merda! Ah, seu você Que cenário, você trouxa. Nossa. Ai, não, não. chega. <risos> é isso aí. Vamos. Vai, vai. Subindo. O andame. Ó, ó. Essa é a nossa saída de emergência Fica. infectados e aí João Entra estão tá mesa da gente também. vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai tá, Já tô, vai vai vai vai vai vai. É, que não. Bem, Nossa senhora. vai vai vai vai Vamos. Quase vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai Sobe! Ou ele? Ah. Ele já, já ganhou vantagem. Já estamos mais de boa. Os blocos não sabem. Sobe! Peguei você! Right. Meu Deus do me! tava de boa. Não. Bateu o rim, o jogo! Nossa, é oh, esse Loki? Oh, oh,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 Não, não, não. Ai. Ai. Fica frio. Eu já fiz isso antes. Eu sou especialista. Quase. mais coisas ali que você pode quebrar. O que a gente vai fazer? Eu acho que a gente tem duas opções. Opção um, O caminho mais fácil... É rápido e indolor. Eu não curto a opção Dois? Lutamos. Lutar pelo quê? A gente vai virar uma daquelas coisas. A gente já podia ter morrido de um milhão de maneiras. E ainda temos um milhão de maneiras de morrer. Mas lutamos por cada segundo que pudermos ficar juntas. Sejam dois minutos. Ou dois dias. Não desistimos. Eu não quero desistir. Meu voto. Só vamos esperar. A gente pode... poeticamente acabar enlouquecendo juntas. Terceira opção. Desculpa. Vamos, vamos sair daqui. foi o Left Behind o que acontece? rapaziada, aí vocês puderam ver um pouco da história de como a Elisinha foi mordida e sua amiga como ela conseguiu o seu medicamento profissional para curar o Mano Joe que estava lá esperando, espero que vocês tenham curtido a presença cavernística da Cavernitas <risos> e é mais ou menos isso <risos> ó, merece um like também, um Cavernitas no local vamos ficar esperto ah, tá facerona, hein? Tá facerona. O que que acontece? O Vandame foi lá buscar ela, tio. requerimento Vandamístico para buscá-la. Mais ou menos isso. VAP. VAP.